Vamos falar um pouco sobre as transformações das melhorias contínuas dentro do seu negócio. Quais são as vantagens? Quais são os benefícios? Eu preparei uma lista e eu vou comentar uma por uma junto com vocês. A primeira seria ganho de espaço físico. Dependendo do, do seu negócio, você pode ter uma, um ganho de, de espaço em torno de até 50%. Uma segunda vantagem seria o tempo de operação. A partir do momento que você fizer determinados estudos, você pode melhorar a sua produtividade iniciando, por exemplo, com 10%, 16%, 50% ou até mais. Outra vantagem, a terceira, por exemplo, seria melhora na organização das coisas. E quando eu digo nas coisas, eu estou falando de materiais, de estoque, de ferramentas, de instrumentos, dentro do seu escritório, no escritório das pessoas e assim por diante. Uma outra vantagem, a quarta, seria a identificação das coisas. Existe uma frase que diz, cada lugar uma coisa e cada coisa em seu lugar. A quinta melhoria seria o planejamento. Você tendo um planejamento bem realizado, você pode melhorar o seu dia a dia, semana, o mês e até o ano. Uma sexta vantagem seria a melhora no ambiente interno. Sem bagunça fica muito mais fácil o dia a dia, não só o seu, mas de todas as outras pessoas que trabalham com você. Uma sétima vantagem seria a identificação de desperdícios. Vai ficar fácil você identificar os, identificando os desperdícios. E a oitava seria, identificando os desperdícios, você vai começar a trabalhar na redução de custos a curto, médio e longo prazo. Uma nona vantagem seria uma implementação, dependendo da ferramenta que você vai aplicar, a implementação é simples e não tem burocracia. Uma décima vantagem, por exemplo, você vai poder atrair novos clientes, porque hoje em dia os clientes procuram por empresas e parceiros que tenham o programa de melhorias contínuas implementado e efetivo dentro das empresas. Uma décima primeira vantagem seria você pode implementar isso em poucas semanas. E a décima segunda, dependendo do programa que você vai implementar, já na primeira semana você já vai ter resultado positivo. Uma décima terceira seria a diminuição de erros em processos. A partir do momento que você conseguir identificar todos os seus processos, vai, vai ficar mais fácil você identificar as possibilidades de desperdícios e de erros. A décima quarta, por exemplo, seria você vai criar uma cultura que é sempre poss é possível melhorar alguma coisa. Isso é importante dentro do processo de melhoria contínua. A décima quinta, como as coisas ficam mais visíveis, vai ficar mais fácil de você você identificar novas oportunidades de melhoria. A 16 sexta, você vai melhorar a integração entre pessoas, processos e departamentos, que esse é um dos pontos fundamentais dentro da filosofia de melhorias contínuas e dentro da filosofia do Kaizen. E a 17, sétima, com certeza, você vai atraindo mais clientes, você vai ter mais vendas, mais clientes e mais lucro. Aguarde os nossos próximos vídeos para novas dicas.